Ei hey, pessoal, primeira live aqui do canal. Tá dando aqui. um eco! Vou tirar o Skype. Pronto, eu acho que tá muito Vamos começar com mais uma transmissão do... do Sword, pelo BR4. É, conta mais sobre o Assword. Tem é... pessoas que não sabem desse game. É verdade, tem muita gente que não sabe do Sword, então eu vou contar eu sei. Eu sou hoje, é um jogo, meu que gerou de anime, e é um dos jogos mais jogados que tem agora. Quer dizer, quase todo mundo não conhece, mas é um dos jogos que o pessoal joga. Tem muita gente que não conhece. A existência dele é desde 2006. Originalmente ele é coreano, mas tem, tem servidores por vários países, menos Portugal, né? Só sei que ele é continuação do... Ele é um do... tipo de Grand Chase. É, ele é o Grand Chase remodelado. Na verdade, ele é a continuação do Grand Chase. Já o Grand Chase foi fechado. Vamos aqui na Vila. É... Nós estamos aqui na Guilda. Vamos para Vila agora. Nesta hoje o Seren Ramel. Vamos lá. Eu já entendi. O s hoje é um jogo de ação com elementos RPG desenvolvido pela companhia sul-coreana. Com o estúdio, na verdade. Isso aí. Em parceria com a Level Up Games. Esse hoje, ele conta atualmente com 10 personagens. Cada um, com três linhados de defesa no Brasil, no dia 21 de junho de 2013, ele foi lançado, é anunciado para os usuários brasileiros. É isso aí. Essa é a versão coreana, não é verdade? É isso aí, a versão coreana é essa. Muito mais original. É original, essa assim, aqui é de ponta, é original, é tipo, é ponto bom. Já vamos nós, vamos começar. Já que ontem eu fiz algumas, é, fiz uma, algum, um vamos continuar hoje com essa aqui. Vamos lá, gente. O que tá acontecendo? Cheio de história, para quem que não gosta de história, nem ficar vendo o vídeo não recomendo. Ah, obrigada. Uhum. No site de Alevo, o site já leva up, tem um mangá dele. É, o um mangá super divertido. É. Tem personagem novo, né? Que tá, tá lançando a classe. O último que lançou agora é o Luciel O um jogo de ação. Esse jogo ele é... é ele é de ação e voltado um pouco como... de anime. Esse jogo é muito simples, ele é, pode ser jogado usando apenas o teclado e o mouse É, eu vou trocar esse assim, meu PC, te deu melhor, eu te dei o melhor, aí vou comprar a placa de vídeo aí vai dar pra mim fazer live bacana Eu tenho uma placa aqui no meu PC, porque aí eu não tenho um microfone, mas um... não dá certo ah. É, mas a gente tá providenciando um microfone profissional aqui pra dar mais qualidade N nossas imagens são de boa qualidade, pessoal elogia, mas o áudio está deixando a de desejar. Dois ladrão roubaram meu, meu HP. O ladrão tem um monte de caixinha de mim. Nossa, velho. Ih. Livro de ferro. Morre, cara. Não, meu, cara que gosta de ferro, para não morrer. Acho que eu, alguma coisa que eu esqueci de falar é que é, tem história de todos os personagens É que essa história desse personagem aqui, eu não sei muito bem como é, como é que ela é Mas eu, eu jogo ele com ele um tempinho já Eu posso contar Esse, o que eu é, sei Ele tem várias revoluções, né? Tem, tem São três classes São três caminhos, como se chama tem esse hum. aqui, que é o primeiro, que é o Iron Palant. Já para perceber porque é o nome é Iron Palant? Oh. Como é o nome desse personagem que, tu, que você tá usando aí que eu não tô conseguindo ler? Iron Palenç Ah, Iron Palenç É o nome dele, verdadeiro Iron Palenç Ele é o primeiro da Classe do shun ih, morri Aí tem o Executor Esse aqui é o Paladinho, então o Executor tem o atirador, o TT que chamam, chama, então, tem o IP, TT e o executor, são as três classes desse personagem aqui, então, vamos continuar. Por enquanto, deixa esse aqui, só, só deu uma demonstração, é, demonstrado sobre esse aqui. Eu vou passar por outro, meu, por outro meu personagem, que eu quero tratar a classe dele. Aqui é importante, cada, cada requisito que tem aqui é, vai ajudar você a fazer seu set ou se fazer outro item ou objeto, se quiser. Aqui é para missão, é missão não pode tirar cada E aqui. Aqui é que você ganha as coisas, como vocês podem ver, eu um monte de coisa aqui. aqui é até, tem até para me trocar de classe aqui, ó, mas não vou trocar. Escolher um desses três aqui. Uh, o nosso amigo Pedro Rangel que está assistindo a live é. Pedro Rangel aí interagindo com a gente na live E aí Pedro Rangel prazer por assistir o nosso vídeo aí, nossa live estamos comprando assim agora B4GAMB Shunkplay você pode aprender, dar um like aí no canal mas por que o like? porque ajuda o nosso vídeo é ser divulgado pelo próprio YouTube. É, também, passei. Quem quiser também falar, se é, tipo, tiver alguma dúvida, falar sobre, pode falar isso. Decido, certo, de ser muito difícil para isso, não tem como eu ir sozinho. Manda mensagem também. Vamos lá verificar qual é a mensagem que estudou. Mandando uma alô para Felipe Celso, que é o cara com mais interagem aqui na live. Não sei se vocês estão vendo, é o modo, é, a modo de liberação deles. Ai, ai, ai. Ai, fiz errado. Caralho! <risos> errado. De novo, Isso vai pôr morrer tanto assim, eu não sou, eu não muito bom vida, mas, é. <risos> <Pera> aí. <risos> Lembrando aí, se você quiser receber atualizações sobre todos os tipos de jogos, só se inscrever aí no nosso canal para ajudar a gente. Dá um like aí que isso ajuda o lugar a destacar nosso vídeo e o nosso vídeo ser divulgado e alô aí pro Play um Jogos que acho que é esse não. tá interagindo aí com a gente também o jogo nós temos sim nossa conta deixa o usuário aí nos comentários que nós adicionaremos O nosso play, cadê você, cara? É. Nossa, Nosso play não é cochilada, aí, cadê? Oxe, o show play, cadê é você, cara? O cara que morreu. Você não está afim de tomar café agora? É. Eu? tá parado? Nosso play parece que morreu. Ele está. Vamos para o final play ali. Mandar uma mensagem para ele via WhatsApp para ver o que que aconteceu. Cadê o player? Meu Deus, a M-cicatia. Tem uma música triste para é dar outro. É em homenagem ao falecido player. Uma noite chuvosa, tudo iria acabar. Um tiro pelas costas. Só poderia ser dado pelos covardes de bota. Mas felizmente timbral estava lá.